para com você, espero te encontrar bem, cheio de energia, cheio de motivação Se você é novo é nova aqui nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda Esse é um canal voltado para o autoconhecimento, autotransformação e autocura E se você já é, já faz parte da nossa rede, é sempre um prazer estar aqui com você contribuindo com a sua jornada também de transformação, de evolução, de autocura. É importante lembrar que essa, esse programa aqui, a TV Saúde Quanto é um programa onde você pode mandar uma pergunta para mim. Então, você pode fazer perguntas sobre o que você quiser na área de autoconhecimento, transformação pessoal, autocura, física quântica, lei da atração, neurociência, alimentação natural, enfim, né? tudo que tiver com evolução, espiritualidade, ciência e espiritualidade, é, nós trabalhamos com isso o objetivo é exatamente de esclarecer para que a gente possa é, trazer pessoas, inspirar pessoas a serem cada vez mais bem informadas, transformadas e curadas né? e a pergunta de hoje trata exatamente dessa questão é, da cura ou seja, da libertação dos medicamentos, eu tenho mais de 30 anos que não tomo os medicamentos químicos, o meu trabalho também tem sido inspirar as pessoas pelo caminho das práticas naturais da saúde e, sobretudo, da prevenção da, das doenças e da promoção da saúde a partir de um estilo de vida saudável, que é exatamente isso que eu faço. Né? Então, a pergunta hoje é da Lília Ribeiro e ela pergunta o seguinte, gostaria de saber como me livrar dos remédios contínuos da pressão, AES e outros. Ora, Lilia, isso aí realmente é a minha praia, porque... Quem me acompanha sabe que eu passei ali os primeiros 20 anos da minha vida, né? É, dependendo de medicamentos químicos, acompanhei meus pais, meus avós. Na verdade, a, a, a sociedade é uma, um percentual muito grande das pessoas. Hoje, cada vez mais cedo, inclusive, eu encontro às vezes jovens, né? Com bolsa cheia de medicamento, tem uma dor de cabeça, tem uma diarreia, tudo tem um medicamento, né? Então, isso vem da cultura da medicalização, da desconexão que foi criada né? é, e o distanciamento da natureza é, em função de uma indústria que para vender ela tem que fabricar produtos sintéticos né? então a, a, a indústria farmacêutica ela não pode, ela, ela não entende que ela pode prosperar financeiramente é, é, comercializando produtos naturais que não agridam o corpo então ela tem que desenvolver produtos que, que são sintéticos sintético significa o quê? que não existe na natureza Tá? Não existe na natureza, significa que o seu corpo não aceita, ele resiste a isso. Então, quanto mais remédio você toma é, e não busca as causas, porque a grande questão da indústria farmacêutica é que eles não têm interesse em buscar as causas, né? é, o que é que acontece? Você fica refém dos medicamentos. Quando você começa a tomar, você vai tomar cada vez mais na sua vida. Tá? Então, a primeira coisa que eu diria é estilo de vida. Né? Buscar feiras orgânicas, libertar dos agrotóxicos Reduzir alimento de carnes Todas as carnes nossas, se não forem orgânicas Estão contaminadas com antibióticos Isso destrói a tua fora intestinal Você pode ter problema de obesidade Você pode ter problemas respiratórios Você pode ter problemas, inúmeros problemas de toxicidade né? Porque todo dia botando veneno no corpo Não tem corpo que aguente né? Através de carne, através de é, através é, é, das verduras contaminadas, das frutas contaminadas Então procure reduzir isso ao máximo Comer alimento de verdade ao invés de produtos alimentícios Então isso é um dos problemas sérios né? As pessoas estão cada vez mais pela praticidade Não estão nem aí E elas estão se intoxicando né? Porque os animais estão contaminados Se não forem orgânicos, estão contaminados com antibiótico A Europa o ano passado já, já baniu a entrada de carnes, de frangos, né? De, Todo tipo de carne é com antibiótico, porque isso está gerando um, um adoecimento e o crescimento das superbactérias. Né, em 2017 morreu no Brasil 23 mil pessoas de superbactérias Tem uma bactéria nos Estados Unidos que mata 30 mil pessoas por ano Uma única bactéria, né, uma superbactéria Ou seja, que nem um antibiótico cura evite tomar um antibiótico para problema de garganta Na verdade, um antibiótico é a última coisa a ser dada a um ser humano Busca as medicinas naturais Ou seja, que olha para você como um ser humano Não você como uma máquina para consertar o que está quebrado Sem ajudar a prevenir-se, né? Então a primeira coisa é isso aí Cuidado com os medicamentos químicos, com os antibióticos, que eles são altamente destrutivos, e aí você pode ir substituindo pelas medicinas naturais, tem a homeopatia, tem as terapias florais, tem a medicina helvética, tem a medicina antroposófica, tem a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, enfim, existem inúmeros sistemas é, que, são, que olham para você integralmente os óleos essenciais, e aí você precisa também reconexão com a natureza, é um dos meus capítulos do meu novo livro, eu estou estudando, eu aprofundei tanto essa questão dos micróbios, quanto a da natureza, então é importante que você mergulhe na natureza, tire uma vez por mês para fazer uma caminhada, dentro de uma mata, vá para parque, abrace uma árvore, ande de pé descalço, que tem bactérias no solo, que são extremamente generosas para a nossa saúde, é, é, é, nos previnem, aumenta a nossa imunidade drasticamente, ajuda as pessoas de, com câncer se recuperarem mais rápido, melhorar o seu, o seu humor, são antidepressivos naturais, então andar na natureza, se comunicar com a natureza, tenha plantas dentro de casa, use os óleos essenciais, que é a linguagem, né? são é, é chamados de terpenos, né? os fintocidos, que os principais fintocidos são os terpenos, que, ó, que, que fazem parte dos óleos essenciais, então é muito importante que você traga a floresta para dentro de casa e quando puder vá tomar um banho de cachoeira, vá tomar um banho de mar, vá para um parque, ou seja, é... Busque esse contato que é exatamente o que cura. E, eu, e a terceira coisa, que eu gravei uma live sobre isso, é a questão, é, é a questão do, é, da vitamina D3. Você precisa ter níveis altos de vitamina D3, porque essa é a vacina do século XXI. Esse é um capítulo do meu livro que eu estou chamando de vacina do século XXI. Ou seja, Alzheimer, é, é, autismo... Parkinson, câncer, diabetes, esclerose múltipla, psoríase, tudo que é doença autoimune, crônica, a gente tem a ver com deficiência de vitamina D3. De 9, de 10 pessoas, 9 estão com deficiência. Abaixo de 20 nanogramas por mililitro, você está com deficiência. Se você tiver abaixo de 10, você está correndo sério risco de adoecer então aumenta a sua imunidade, você, uma, uma pessoa de 50 quilos deveria tomar 10 mil unidades por dia, você vai procurar, procure informações no meu, no meu Instagram, que eu já coloquei essas dicas todas lá, você tem que tomar vitamina K2 também, tem que tomar vitamina A, tem que tomar o cloreto de magnésio, então com isso você vai dar um, uma explosão da sua imunidade, se a sua imunidade estiver muito baixa, muito baixa, abaixo de 10 nanogramas abaixo de 20 mesmo você deveria tomar uma dose de ataque de 600 mil unidades é, de 600 mil unidades é, de vitamina D3 Depois de um mês você passa a tomar aí Na faixa de 10 mil dependendo do seu peso né Se você for uma pessoa obesa Recomenda-se que tome um pouco mais Dá uma olhada na, na entrevista com o Dr. Cícero Coimbra Que eu fiz com ele E outras entrevistas dele também Que está detalhando essas questões Como usar a vitamina D3 Porque aí sim você vai Com o seu sistema imune forte Você vai começar a se liberar dessas drogas que nem te ajudam a se curar e vão deteriorar seu corpo, vão gerar efeitos colaterais que você vai ficar cada vez mais doente. Isso aqui é o, é o que está acontecendo. É 5% de aumento por ano das doenças crônicas. O autismo já tem 5% das crianças já nascem autistas. Se você não cuidar dessa questão aí da vitamina D3, né, as mulheres grávidas precisam repor a vitamina D3 para ter crianças superdotadas. Inclusive, ao invés de nascer com autismo, nascem crianças superdotadas se as mães. Tiverem esse cuidado, então essa é a dica que eu dou para você, mergulhe na natureza, cuidado com os medicamentos, cuidado com os, é, cuide dos micróbios do seu corpo, tomando prebióticos, alimentos vivos, alimentos orgânicos, os probióticos também são muito bons, não né? É, vitamina D3 e contato com a natureza Se você fizer isso, você vai largar é, Não vai demorar muito, você vai estar é, como eu né, Não dependendo mais dos medicamentos químicos Qualquer pessoa pode fazer isso A questão é mudar o estilo de vida, mudar o mindset né, Porque o mindset da doença leva as pessoas a viverem com medo Quanto mais elas se medicalizam com medicamentos químicos Mais doentes elas ficam Agora, se você quer aprofundar esse tema e outros temas voltado para o empoderamento pessoal, voltado para mudar o hábito de ser quem você é naquilo que não serve mais para você. É uma profunda transformação com práticas meditativas, com toda uma orientação. Eu estou fazendo a imersão, coaching quântico, online experience. É, eu já passei por sete países com esse trabalho É um trabalho profundo, é um trabalho transformador Onde as pessoas passam por processo de cura normalmente Durante o próprio final de semana Porque elas acessam dentro de si a cura Não é que eu cure ninguém, ninguém cura ninguém Eu trago conhecimento teórico e trago conhecimento prático A pessoa acessa o campo quântico E ela pode ali fazer, passar por mudanças epigenéticas Então 2021 e 22. Começando na sexta-feira à noite, nós estaremos com o Coach Quantum Online Experiência. Você pode se inscrever essa semana. Nós estamos iniciando a Black Quantum, a nossa Black Friday. E você vai poder adquirir o Coach Quantic e muitos outros produtos nossos em condições hiper especiais para impulsionar a sua vida ainda em 2020. Então, isso é um convite especial que eu faço para você. Se você me acompanha, se você está chegando aqui agora, é uma oportunidade única, porque milhares de pessoas já passaram por inúmeras transformações. Quem sabe seja agora né, a oportunidade de você dar esse presente a você. Eu aguardo você então lá. Um grande abraço é, e contato com a natureza, cuidado com a alimentação. Vamos repor a vitamina D3. Isso vai fazer uma diferença gigante na sua vida. Até lá.